Is é clear early. Come on tem piadas too rich for my blood. Era giro. Opcional. fala de café, Nossa, sério? verdade, fala de café nesse jogo no no segundo ele ele disse que se vergonharia de dizer o que, que ele deu para em troca do café que ele estava tomando. Tá. Açúcar, álcool. pegar a fita que está aqui em cima. Ah não, é engrenagem. Opa, melhor ainda então. Deixa uma fita. <risos> Pode começar a fazer as piadas. Aí. Cinco. Eu tenho dez? Isso. Cinco pírolas, explosivo, lâmina. Um, ah, posso fazer assim? Posso botar no meu cano. Agora eu estou um, tendo um cano laminado. Oh, like sweet, Why, yes, can <laughs> <laughs> ah, mas, é, Eu não lembrava disso. Olha aí, tem algo no jogo que eu não lembro Tá, álcool Trapo é, Combinação Ah, tá lá em cima Tá bom, tá bom Código dos cofres tá lá em cima Fica Lá em cima Pegar o bagulho Eu tenho que ir pro lado Não, eu tenho que subir ali É, lá em cima, tá, agora eu lembrei Mas são, deu 30 minutos de vídeo Eu tenho que dar uma pausa Peraí, ai Tá, uh, então eu tenho que colocar aqui Eu dei uma pausinha, tá, porque Minha irmã acabou dormindo Aí é bom não acordar ela Mas agora eu voltei Não sei se deu pra escutar, tá? porque eu tava falando baixo Tá bom, Ok, eu tava querendo a senha, a senha do cofre é pra cá Então, a senha do cofre vem aqui Aí aqui é sempre bugado Bora lá A senha do cofre tá aqui Nota para empregados para todos os empregados, a combinação do cofre de segurança para os valores dos hóspedes foi alterada. A nova combinação é 22.10.56. A é. escurecer o céu, que começa os rumores. Espero não ter alguma coisa de útil Eu acho que tem, acho que tem peças lá no cofre, Tem bastante peças, se eu não me engano Explosivo oh, Tem o um manual, facas improvisadas melhoradas Nossa, eu fiquei escurão Do nada Facas improvisadas Merolhadas Tá, manual de faca improvisada Volume 2 Melhoramento da durabilidade das lâminas. Reforço. Melhorar a durabilidade de uma lâmina pode ser muito importante. Se houver poucas ou nenhumas lâminas extras. Nenhumas. Um. Um objeto rígido... Um, eu não sei o que é splint, mas um objeto rígido pode ser é, colado, pode ser... Eu não sei como traduzir, mas tipo colado entre aspas uh, em uma, em um cabo e na a ba, base de uma lâmina. Uh, se o objeto rígido, uh, if no rigid, ok, se não tiver objetos rígidos uh, disponíveis, avaliáveis uh, BINDING? Eu não, não sei o que significa BINDING, velho. Espera aí, deixa eu, deixa eu pesquisar aqui rapidão, até eu consigo traduzir certo, porque aqui só traduz até dar uma parte, não traduz o resto. Opa! É porque os dois feijos estão aqui. <risos> Uau! Por que será que eu estou cantando ele toda hora, hein? E aqui... É, primeiro, deixa eu ver o que significa Sprint Que eu não lembro Sprint Tala Ah, um objeto rígido pode ser usado Como uma tala em uma um handle, uma empunhadura ou e base de uma lâmina, ok. E o que significa binding? Binding. Binding. Obrigatório. Ligação. Garnição. Ah, deve ser a a ligação, tá? Ligação, não sei como se diz essa parte da lâmina, eu esqueci. Mas é. Se não tiver um objeto rígido avaliável, um objeto rígido disponível, a ligação da lâmina pode aumentar. Por cortado. Aqui embaixo tá escrito lâmina. Pode aumentar lâmina. 3. Para ligar a tan. Uh, pegue os dois finais, as duas extremidades. Em, uh, pelo.. Handle, Handle é.. Uh, empunhadura. Pela empunhadura. Overlap, eu acho que é sobrepondo. under Putz, aí eu já não consigo traduzir não. Mas tá aí. Armas de combate furtivo e movimento tático. Pegar 50 peças, engrenagem. E tô cheio, tofu full de balas de revólver. Agora podemos seguir para a história principal. Se você me lembra é aqui que eu caio do elevador. Piada? Eu I suppose eu Jira you know what's not right? Left. Yeah. <laughs> Boa. Era o que eu ia responder. What do the pirate say while sushi? Ahoy, me foi ruim nas duas Too soon! <risos> tá, deixa eu pegar aqui que eu recebo uma tag. Ela é, deve estar embaixo da. da coisa. Da primeira de, de trocadilhos. Caraca, velho! Para de piscar! Oh meu Deus! Eu tenho que fechar a janela! Aqui ó, sem trocadilhos, parte 2! Houve dois conjuntos de piada da Elio, tá? Vou fechar a janela, já bordo. voltei ah! Caiu o carregador... Fio aqui, velho. Deixa eu juntar. Assim pega na câmera. Beleza. Vamos lá. Bom, Boa jogar. Ah, tá. Aqui tem a partezinha. Aqui tem caras. Eu vou ir primeiro pra ali, porque ali eu pego um experimentaço. parte acho que era por aqui Ai, era aqui mesmo Eu ia fazer isso aqui, ó Nice, Pra Será não tenho ninguém, né? Como é que eu lembro? Tá. Agora eu volto Agora eu volto pra cá eu pulo aqui e eu vou aqui na frente. O problema era aquele cara lá que ele volta. Vai pular essa janela? Não, não dá. Tá? Pronto, agora que tá. Pronto. Ah tá, ele foi pra lá. Ai ah, ele vai virar, ele vai virar, ele vai, vai, vai virar, vai virar. Ele não volta mais pra cá. Eu achei que ele voltava. O cara tava parecendo de um óculos, hein? Porque... Putz. Ai, nossa, tem um estouro. Tá. Uh, eu tenho certeza que esse corredor não tá livre, velho. Ah, é lá no outro lado. Tá. Ai, eu, eu, eu tropecei no galão de água. Ah, velho. Não apareceu... Não apareceu para mim agarrar, velho. Eu tava clicando no triângulo. <risos> tá bom. Os dois bugaram Não vou fazer kit médico porque eu provavelmente vou achar cura. Viu? Eu disse cura, lâmina. Isso aqui é? Explosivo, tá Eu nem uso granada, velho. Eu quero explosivo. Eu raramente uso granada. O que eu mais uso é molotov e nem a granada. É só bombando. Tá. gaveta, Tá, para subir ali em cima eu vou subir por aqui, não vou pelas escadas. Aquele, aquele sofá ali que eu tomei foi sacanagem Eu tava aqui pelo quadrado fazia 3 séculos uh, uh, uh. Tá Deixa eu vir pra cá agora Explorar essa parte de baixo Depois nós sobe Abrir aqui armarinho gaveta lâmina drago e álcool, se quer pra kit médico ou para molotov saia, obrigado aqui no meio eu não explorei ainda papega Acho eles não descem aqui, né? Colocar uns carretes Tá, só pra garantir Aqui tinha vida, não tinha? Ah não, era aqui era ali, ó Ali geralmente tem é uma barrinha, seria, ó então, Life Tô quase full Gavetinha, bala de revólver, armarim, fita e lâmina. Eu posso colocar lâmina aqui, mas celular, né? Ah, vai, vai. Uma dessas malas vai ter pirula. Ok Usar as escadas Eu não vou usar escada eu estou explorando, jogo Deixa eu explorar Mangueira Ok, quem tem nada Ok. Aqui eu acho que não tem nada, né? Não, aqui não. Tá, então vamos subir por lá. Não, em cima eu provavelmente vou achar mais vida, então eu ainda não vou fazer aqui de médico. Se eu não achar, aí eu faço. Tá pega! E o barulho, como é que tá? Dez em drenagem rau, rau, rau, rau. de novo Mais indícios de molotov ou oh, kit médico né? Aqui tem uma conversa opcional Gaveta em pírolas easy way out huh easy for me trust me it ain't easy oh. You're gonna pay for that. Já diálogo opcional aqui, velho, os caras chegaram. Deixa o cara um shot, velho. Né? E de capacete também. Errei! Errei o primeiro só. Os outros acertei tudo. O cara inteiro, praticamente inteiro. O que ele cara tá tão embaixo? Opa, e aí? E aí, o cara tá bem aí, mano. <risos> Caraca, deu um bugzão. O cara ali. De onde que esse cara surgiu, velho? Olha o cara ali, velho. <risos> yeah Vazio demais, velho. Acabou mesmo. Ô louco, parece que tá vazio demais, mano. Tá, então vamos explorar então. Caraca, foi rápido, velho. Achei que tinha bem mais cara aqui, velho. Mas não tem aparentemente. Tô escutando o barulho dele bugado ainda. Desbugou! <risos> Acabei jetado do bagulho! Tá, agora eu acho que eu vou precisar fazer kit médico. Porque minha vida tá... Ih! Tá lá! Tá lá! Não, não! Cadê isso aí? É daqui? Ah não, os músticos! Ah! Ah, agora eu tinha queimado, porque eu taguei molotão nesse cara. Entendi. da hora, os detalhe. Opa! Lâmina, álcool. Se eu não sair daqui de vida cheia com os, os curas que eu vou achar, eu pego, eu faço. eu uso kit médico e pego esses álcool e trato. Zaia! Bugado aqui, infelizmente fica tudo engraçado. Tá, o álcool tá cheio. Tijoles, trapis. Eu utilizei alguma coisa? Eu molotov. Ah, tá, mas o jeito que eu já recuperei é verdade. Tá. Opa, aqui tem explos... é, açúcar. E álcool, tofu, por hora pelo menos. Começou a achar alguma vi... Tá, pega! Ah... Tá, peraí, aqui tem um... Tem engrenagem... Lá tem o que? Acho que é munição... Pistola... Uma gaveta de lá... Bugou aqui, eu fazer o quê Pode ser que eu não caia no limbo. É, o episódio de hoje deu umas bugadas ali, Ah, aqui tem vida. Nossa, eu tô quase um Aí sim, velho. Gaveta. Lâmina. E trago o outro Sai. Sai, Ellie! Obrigado. Onde é que eu tô? Eu tô na escada. Eu me perdi, velho. É, eu acho que eu tô na escada. Hum. Meu Deus, onde é que eu saí, velho? Tá, peraí, deixa eu voltar pro lado, porque senão eu vou me perder muito. Aqui. Gaveta. Engrenagem, engrenagem, engrenagem. Que foi de vez em engrenagem. Eu vi uma gaveta que tinha aqui, munição, acho. Não era gaveta, eu acho. Era pia? Não. Ok. Ué, essa gaveta aqui não dá pra abrir? Ué! Olha essa gaveta aqui. Fico olhando pra ela. Tá bom! Mas ó, olha só, olha só, olha só. Eu acho que ela era abrível em algum certo momento do jogo. Porque tem coisa. Ah, não, não é essa gaveta. Não é essa gaveta sim, ali ó. A, a pistola. A munição de pistola é aqui ó. É aqui, velho? Nossa, será que ou tá bugado e eu não consigo mais abrir Ou ela era abrível em algum momento e tem um item perdido aqui É, o, é onde eu tenho que ir, o elevador? Não, lá em cima. Lá em cima? Não, é aqui, aqui. Ah, eu tinha, então eu tinha saído aqui. Ok, tá, entendi. Agora eu quero ir lá pra parte da escada, pra ver se não tem mais nada pra me pegar. fui aqui. Opa, vida. Tô full. Eu acho que eu tô full. Tô full. Ih, <risos> viu? Porque não não precisa usar kit médio. Uma coisa pra caramba aqui. Tá, ah, hoje tem mais alguma coisa de interessante, eu gastei bala dessa aqui e da xóxiga também, se eu não ganho. Então seria bom eu recuperar algumas balitas. Ah, esse taco de beisebol é melhor do que o meu, meu pau, então bora lá. Né? Fazer uma troca equivalente. Não exatamente. Não sei se na escada tem alguma coisa. Acho que não. Aqui eu não lembro se eu vim. Eu sei que eu já olhei o andar de baixo, mas eu não lembro se eu vim até aqui. É, acho que eu não vim não. É, aqui eu não tinha visto. Visto. Aqui eu não tinha visto. Eu tô ruim na furtividade, velho. Antes eu conseguia passar de furtivo de boa. Agora eu tô sendo visto toda hora. Tá, então vamos direto para o objetivo. É, aqui é onde eu tava pensando mesmo. Que eu caio do elevador e tudo mais. Aí tem um baiacu lá embaixo. Putz, tem um baiacu lá embaixo. Ah, tá, eu entrei no local. Tá certo. Eu tô full life, então tá certo. dá é pra subir aqui até onde? Ah! Ah! Nossa, eu achava que o elevador era esse aqui. Comecei lá em cima. Nossa, eu buguei. Buguei muito. Por isso que eu tava vendo a setinha mais em cima e Eu achei estranho. aí, ó. Tô sentindo que eu esqueci uma... Uma pílula, velho. Eu acho que eu recebia mais uma pílula de cinco aqui. E eu não estou lembrado. Faça isso. Bora lá para o elevador. vai que para onde vai? É onde tight fit. Vamos. Okay. Let's go. Vem ele Já lá. É Agora ele sobe o elevador Svenka. We finally climb on. Ai! Nossa! Nossa, olha o que o Joe veio, velho! Caiu nessa altura bater as costas! Tá? Com a mochila ainda! eu tenho termo de lâmina ali. Explosivo demais. Eita, o jogo falando um bastante É, aqui vai ter um baiacu. Ah, essa música! Parece que tá começando a apagar. Justo! O barulho amigável. Não não não não, não, não, não, não, não, não, não, Eu real achei que eu ia passar e não ia ter volta, mas na verdade foi passar ali. <risos> Sorte! Senão não ia conseguir explorar essa parte aqui, velho. Ia ficar muito triste. Ah, aqui vai ter perseguidor, velho. Eu sempre tomo susto com perseguidor. Puta merda. Que isso? Do nada, explodiu um bagulho. Tá, vai. Vai, Joel. Vai, Joel. O ah, perco. A chance de ele ser contaminado pelo fungo aqui é... Né? Roteiro salvo. Tá, peraí que eu tenho que parar a gravação. Ok, vamos dar uma olhadinha aqui, só no um giro, ou oh, bala de shot, aí sim, é mais ou é menos, né? você está me dando bala de shot, porque eu vou dar um. todo gamer sabe disso, quando o jogo te dá recurso demais, não é bom. Quando ele te dá a bala de uma arma muito forte, significa que você vai precisar usar ela. Como é que se passava daqui? É pro outro lado, né? Pô, eu real esqueci como é que se passava daqui. Por baixo? Ai, meu beijo. Tem mais alguma coisa aqui? Acho que não, né? Ai, meu fôlego! Cabo mais rápido que o Minecraft, velho. Vai, Joe! Caraca! Eu tô clicando no botão pra correr, gente. Que zoeira. Foi. Eu tô com a shotgun na mão. Eu sou melhor com pistola, eu acho, velho. Acho que eu revólver. Geralmente eu encontro mais bala de revólver do que de 9 minutos. Então, é bom usar o revólver em vez da 9 minutos. Por mais que eu prefira, a é 9 minutos. Agora vai começar os perseguidor. Agora começa os perseguidor. Já vai ser um aqui. Olha o ratarel aí. Eu vou cagando se você vai gastar bala, velho. Eu vou ficar com a 12 equipada. Essa parte que dá medo, Ó. Oh. Essa parte que eles ficam seguindo, cara. Se tu virar pra trás, sinto as luzes conseguem ver um perseguidor. Eu vou tomar um susto, cara. Eu já tô prevendo isso porque eu sei que eu vou tomar um susto. É perseguidor, eu sempre me assusta em perseguidor. Vamos atacar? Hum. Geralmente eles vêm te atacar quando tu abre a mochila. E eu tenho certeza que eu já tô sendo seguido, velho. Não Tem uns explosivos, talvez você não precise usar molotov Se eu achar todos esses explosivos Deixa eu ver, ó Se eu correr pra cá e vai acontecer por aqui se vai acontecer por aqui Não, um adianta nos explosivos que tem ah, eu sei que tem um aqui, eu vi um aqui, tem um aqui. Exclusivo ali. Aqui nesse corredorzinho aqui, que é o principal, tem algum? Acho que não, né? Não, aqui não tem nenhum. Aqui tem um. Ah, pra cá tem mais algum? Deve ter, né? Ixi, acho que não, hein? Tá, mas eu, eu vi, eu achei dois. Tem dois explosivos no chão. Eu provavelmente posso usar eles pra matar o Baiacu, em vez de gastar Molotov. De chegando de novo, pra ver o quão ruim vai dar. Bombo de fumaça, não ia me ajudar muito, não, não uso. Nem gosto de bombo de fumaça na verdade, tem uns pé ali. Onde é que tava aquele, aquele perseguidor velho? Era nesse banheiro ou era pra lá? Eu acho que era pra lá. Espero também, porque eu vou entrar aqui. Tá, era no... era no outro, era no outro. É no outro banheiro que tava o perseguidor. Oh! Aqui tem outro barril explosivo. Só como é que eu vou trazer o banheiro pra cá, velho? Ah, é aqui que aparece! Eu pego o cartão quando eu me viro aparece o, o perseguidor. Lembrei. Quer ver? Ó, vou pegar o cartão. Agora me viro. Ah, se eu não estivesse empunhando a shotgun, eu em um tiro, se fosse uma, uma pistola. Caraca, que reação foi essa, mano? Eu reagi muito rápido, nem eu sabia que tinha esse reflexo. Pode vir, pode vir. Eu tô vendo vocês. Pode ser né? Será que eles morrem mesmo ou depois no Baikou vai respawnar tudo de novo? Que ele tava perto pra caramba, velho. Ai, ah, não matou, droga! Nossa, tem que do estilo. Merda. O que é isso aqui? Pra ver se fica o silêncio, velho. É que eu acho que vai respawnar tudo de novo, mano. Pensar ali de impressão. Tá, peraí, eu acho que eu achei outro. É, eu achei outro aqui, ó. Perseguidor, eu odeio perseguidor Ou oh, dez Não, quero mais cinco Eu não sei de onde que sai o baiacu, velho Porque não tem espaço para caber um baiacu aqui, não Eu acho que. Ô oh, louco, eu acho que dá pra matar os. os. Os. Os, os perseguidores antes do Bible mesmo. Acho que eles realmente ficam mortos. Porque eu lembro que quando eu tentava abrir essa porta ali. Vinha um perseguidor. E agora não veio, porque eu matei uns três já. Mas fugiu um, isso eu tenho certeza. Tá, vamos ver. Aqui eu sei que eles vão tentar me, me atacar. Mas isso eu acho que não tem como eu impedir que eu ter cutscene Mais ou menos, né? Não é tão cut assim Acho que spawnou mais Nossa, o Gaico é ativo, velho! Né? Eu achei que ele ativava depois! Ai, vai vir, vai vir por trás, por trás, por trás! Tocando pelo lugar errado! Vai, mano! Puta merda! Tá ali? Mãe. Sai, velho. Nossa, não tem como, mano. Vou morrer. Tá chegando. Vai contra ah! ele. Nossa, velho. Perseguidor, filha da mãe, mano. Nossa, vem. Agora vem, perseguidor. Quero ver chegar perto de mim. Aqui, ó. Aqui, ó. O The Michael tá aqui. Como é que é fácil entrar nessa sala Ai, assim! É assim que eu faço! Ah, não! Que bosta, velho! Esse perseguidor, mano! Tô me atrapalhando! Muito! De onde é que ele vai vir? Tá ali? Cadê o perseguidor? Tá aqui. Filha da mãe, fugiu. Tá aqui! Tá Ai, ele tá aqui, ele tá aqui! Ah, nem ferrando que não dá pra explodir ele assim! Então vem! Ai, ele me acertou! Cadê? Vai o Cadê vai o Baico? Cadê vai o Vaiku? Ah, tá ali, ó. Parece? Bom, a mira focou nele por 2,5 milésimos. Ai, ah, ele, mor ele morreu. Ele morreu. Não pensava que caçado outro. Ai, velho é que eu digo, mano. O perseguidor é um merda. Nossa. Tá, aqui eu vou ter que pensar o kit médico. Ah! Não muda o fato que eu vou ter que usar kit médico. Nossa, como eu odeio o perseguidor, mano Putz Ai! Não, vou usar... vou colocar aqui ah, Nada, nada Nossa, se tivesse bala de shotgun seria interessante Achava que dá pra. Porque aqueles bagulhinhos ali estouravam pra caramba. mas ah, não, só só um. Aí é pisado, né? achando que explodiu o negócio. Nossa, mas matar um baiacu com um molotov só. não é fácil? Foi. Tipo, matar o baiacu em si foi fácil. O problema foi que tava cheio de perseguidor em volta. Mas se fosse só o sol em ia é muito fácil, rapaz. Eu morri com um molotov só, eu achava que tinha que ser no mínimo uns dois. que? Okay. caraca a parte foi mais tensa do que eu lembrava é, se bem que é perseguidor né, perseguidor é a parte tensa né? só pode ser perseguidor até lá no dois 2 tem a parte do perseguidor que putz mano eu levo cada susto os cara. Ah, tem uma banca de trabalho antes. Hum, interessante. Tijolo tofu. Armário. Flash, flecha. Tô cheio de flecha. Também não é rumo, né? É complicado aí. Agora foi isso. Tá, tem pílula. Agora eu posso já aumentar o meu velocidade de cura. E depois eu quero 25 para aumentar a velocidade de improviso, só para ter um de cada, né, para ficar equilibrado Não vou ainda, porque aqui tem uma porta com faca, se não me engano Não é com faca, mas deve ter mais suplementos Fita, lâmina 10 engrenagem, faz muita diferença Sem zoeira Faz realmente muita diferença E agora vamos! Sim, ver se dá pra upar alguma coisa no arco, não dá. Então vamos por ordem de preço. Nossa, estou com 200. Tá, 20. Acho que é 20, né? Porque os de 15 eu já peguei tudo. Então 20. 20. E 20, tá. Ah, dá pra upar esse aqui, que eu gosto bastante. Mas eu acho que eu tô usando mais a shotgun. Eu acho que a shotgun é mais importante. Então vamos upar a de recarga. Permite recarregar a arma mais depressa. E vamos dar uma olhadinha, essa aqui eu não uso, eu quase não uso Essa aqui eu vou começar a usar, porque só vem bala dela, dá não minutos que não vem bala nenhuma Então eu vou começar a usar ela então capacidade de recarga A recarregar a minha Essa aqui eu não uso nem um pouco, velho, então eu vou upar primeiro essa aqui Que é a capacidade de carregador velocidade de recarga aí, aí a gente vai pra essa aqui E vamos na capacidade de carregador Sim, porque ele só tem e depois vamos na capacidade verdadeira dessa aqui. Agora temos 25, acho que é o mais barato. É 25, tá? Aqui não tem 1 um de 25. Aqui tem um de 25, que é a mira, isso já seria interessante. E aqui tem um de 25, então vamos fazer isso aqui no máximo. Foi. E agora vamos pegar a mira para esse de casa Tá. Ah, 30, 30, 30, 30. Aqui não dá pra upar mais nada. Aqui dá pra 1 um de 30. Aqui dá pra 2 de 30. Aqui tem 1 um de 30 e 1 um de 40. Eu vou pegar a velocidade de carregamento. Aí eu vou direto nessa aqui. Vou pegar a capac... cadência de tiro. E dá pra mais um 30. Que eu vou pegar a cadência de tiro. Pronto. Aqui falta 3 up. Aqui falta 2. Aqui falta... Seis, e aqui falta... Putz. Nove. E aqui quatro, tá. Vamos é recarregar tudo. Com garantia. Ah, agora tem a mira. Então, bora continuar. Minhas armas até que estão bem boas, tão quebradas. E tá com muito Você viu eles falando? Finish it. I got it. Nicely done. Bit. Not today. You. Not today. Not today. É, só vai na surdina, velho. Eu espero. Tá, tem mais... Três, pelo que eu tô vendo. Se meu modo escutando não estiver falhando, tem mais três. O cara pode me ver. Não vai chegar. Só não tá o alcance do meu arco. Pra isso, acho que eu preciso de nível 3 de ferramenta. Putz, ele deu a volta pra... pro lado que eu achei que ele não ia dar, velho. Achei que ele deu a volta pro outro lado. Ele não vai vir aqui? Vai. Que eu vi Putz Tá, tem um lá e outro ali Nice E aquele ali eu acho que consigo pegar ele de boas Ele tá parado não Ah Ele ativa quando eu chego Que acabou velho acabou, senão eu já teria sido visto ah flecha estourou não sei é até deu, Posta. tá ali quebrou bosta vamos ver se o outro lá quebrou a flecha também daqui a pouco acaba o vídeo aqui não aqui foi suave mais peças, engrenagem. Tá. Aí no freezer, você não vendo tem algumas coisas para pegar. Vitor tá full. aqui, engrenagem, trapo, açúcar e explosivo, tá bom, pra cá tem algo, não, então bora, bora subir na escada, aí vai chegar um cara, a gente vai ter que ficar perdendo um quadrado, aí ele vai chegar e matar ele. Não tem o que fazer, eu já sei o jogo inteiro, de trás para frente também, em árabe, se precisar. Foi. Agora vou tomar um socão. É um chute. Não adianta, eu não vou conseguir fazer isso aqui porque não dá Então nem adianta, vai ficar clicando, clicando Tipo, eu tenho que clicar, eu, acho que eu, não, eu, não tentei, eu nunca tentei ficar sem clicar, mas qualquer jeito não vai ser o que resolver as coisas to Well you're glad I didn't right I'm glad I didn't get my head blown up by goddamn kid you know what no How about hey Ellie I, I know it wasn't easy but it was either him or me. thanks for saving my ass. you got anything like that for me Joel you gotta get going lead the way. Concordo com a ele. acordo com a L. Temos engrenagens 13, opa, Daniela, a serve de Starlight, a Livro 6, a A doutora Daniela e o capitão Ryan foram atirados para a arena, onde os olhos sedentos dos viajantes os observavam a ser forçados a combater até a morte. Será que a doutora Daniela conseguirá por de lado o que sente pelo capitão para lutar para, pela sua própria sobrevivência. Aí que tá. Bônus. Tag. Daniela Star. Mais uma vez eu passei e não percebi. Daniela Star. Apanhei três revistas BD, de, bando de desenhado. É esse aqui é o bar do. do Uncharted? Estou ligado que tem o um bar do Uncharted aqui nesse jogo, mas eu não lembro se é esse aqui. Não, não, é esse aqui não tem nada a ver. Esse pau até já passei por ele, mas eu não tenho certeza. Supostamente, Uncharted e o The Last of Us são no mesmo universo Porque em Uncharted tem uma, um jornal de, falando sobre o começo do fundo e tudo mais E em The Last of Us tem o bar do Uncharted, que é nesse mesmo lugar onde a gente vê esse jornal no Uncharted eu Não lembro qual Uncharted, eu acho que é o 2 Ou é um, o 1, é um, talvez seja um. 1 É, então tipo, ou eles são no mesmo universo, em épocas diferentes, obviamente, né? Ou eles só estão conectados mesmo e é uma brincadeira na hora da. Ah imagina, tem um The Last of Us como o Nathan Drake <risos> ser é blowing opa! Traco, álcool Abrir gavetes. Invenção de high flow. De Bombas de fumaça. Mais custom. Ah, velho, tem que continuar gravando mais um pouco. Manual. Armas corpo a corpo melhoradas. Aí sim. Manual de armas com corpo a corpo melhorada, volume 1. Melhoramento de durabilidade das ferramentas afiadas. Nós. Quando se ata um objeto rígido a outro, utilizar nós e técnicas apropriadas é da mais absoluta importância. Calma aí, do ver nós aqui. Um, uh, amarre several inches from the, type, the tip of the shaft. E esse eu não consegui traduzir nem um pouco. Tá, fica aí para vocês é. traduzirem, porque eu tô... Porque daqui a pouco eu já tenho que parar a gravação, mas ao mesmo tempo daqui a pouco eu acabo o vídeo que eu tenho que fazer, então eu vou tentar acabar antes de ter que parar a gravação também tem um lugar gigante ainda eu explorar, mas eu sei onde é Aqui tem um... Um coiso Fala opcional Uau, olha isso Eu diria Backdrop O would take pegar as fotos em frente Sim, eu sei o que é I wasn't trying to disobey you back there. You were taking a really long time, and I thought maybe he's gotten into trouble. It don't matter what you thought. I need you to listen. I do. It's just that... A... <sighs> You see a way to get up Sim, eu vejo. I don't get there. que tô de Ai, velho. vou ter que parar a gravação mesmo, mano. É And You sure you can trust me with that? Ellie. Oh. Push. I Push harder. Como é isso? Vamos lá. Bora Vamos lá! Let's go! Mas você já vai ficar com o que? 30 segundos? Não, já acabou de passar de 30 segundos. Engrenagem, lâmina, tofu. É aqui que tem a cadecine que acaba o vídeo. Pronto, tá ok, então é isso. Então é isso, eu vou ficando por aqui Valeu por ter acompanhado até agora Deixa o like aí, se inscreve se não é inscrito Ativa o sininho, porque daí você sabe quando eu posto mais Quem não quer se sabe, né? vai que eu sumo de novo <risos> Mas é isso aí uh, Nos vemos nos próximos vídeos Valeu, falou e fui Tchau